a ácido sabe que o rosto fica bem sensível e até soltando algumas peles e nessa hora como usar maquiagem então vem comigo que eu estou passando por isso e eu quero compartilhar com você a minha experiência olá eu sou a silvia gonçalves do blog mulher mais de 40 quem tem pele madura e, variavelmente, faz uso de algum tipo de ácido. Quem já usou o ácido sabe que ele tem uma ação assim mais intensa e acaba deixando a pele mais sensibilizada, uma pele mais avermelhada e até descamando um pouco, saindo peles. Vale lembrar que a utilização de um ácido deve ser prescrito e acompanhado por um dermatologista. Jamais se automedique e faça um ácido por sua conta. Existem produtos que são é, prescritos pelo dermatologista que você usa junto com esse ácido e que, em conjunto, eles dão o resultado final. Então, muito cuidado. E aí, nessa hora, quando o seu rosto está fragilizado, você vai e precisa fazer uma maquiagem. Pois bem, é isso que eu vou te mostrar agora. Bom, aí tá minha pele, você pode ver que ela tá bem descamando, bem seca. E aí o que, que eu vou fazer? Vou usar um hidratante poderoso, Dermagold, numa aplicação generosa, para que ele possa hidratar realmente toda a pele, deixar essa pele bem, bem hidratada, pra não ficar descamando na hora de, de maquiar. A gente dá uma secadinha para poder passar um protetor solar, e esse é fator 70%. Tudo a ver para quem tá usando ácido, tem que proteger e eu tô dando batidinhas para não tirar mais essa pele. Agora não é a hora dela sair, é a hora dela ficar paradinha no rosto. Seca um pouquinho, né? Então, tá seca? Tá. Então vamos começar a maquiagem. Começo com o corretivo. Então eu passo o corretivo nas áreas onde eu quero camuflar e ó, batidinhas para não esfregar nada. E agora eu venho com a base. Essa base eu vou aplicar ela, mas eu vou finalizar com a esponja para não esfregar. O pincel língua de gato serve para colocar o produto e a esponja pra fazer o acabamento. Sem esfregar nada, tá? Só para ir depositando e espalhando e aí ela vai fazendo um acabamento e as peles vão ficando tudo no lugar. Agora é o pó. Super importante para selar essa pele, para deixar tudo sequinho, para deixar tudo no lugar. E a gente olha só fazendo batidinhas no rosto inteiro, secando tudo. E agora eu vou começar a preparar os olhos com essa sombra, bem cor da pele, para neutralizar minha pálpebra. Uso assim uma camadinha de leve e vou fazer a minha sombra com esse duo de blush. Vou usar a cor mais escura para o canto externo. E vou só depositar, é o que eu tô fazendo agora com esse pincel curto, colocando no cantinho. E agora eu venho com esse pincel com umas cerdas um pouco mais longas e vou esfumar. Só que eu vou potencializar esse escuro, então eu vou usar o marrom pra deixar essa cor assim mais quente. Mesma coisa, tô só depositando o marrom no canto externo. E depois eu venho com o pincel e vou fazendo o esfumado para dar aquela nuance, assim, bem legal. Agora eu venho com o tom mais claro e vou aplicar no canto interno. E aí vou deixar aquela sombra assim, aquele olhar mais rosadinho que tá super na moda. Essa sombra é perolada e ela vai ser usada aí, ó, no cantinho interno para dar aquele pontinho de luz. E abaixo das sobrancelhas. Sem esquecer também da base de baixo, pra gente repetir as sombras, tá? Aí é um delineador que eu vou fazer com caneta. E aí eu tô agarradinha aí no canto do vídeo, porque eu tava bem perto do espelho para poder não errar o traço. Agora um lápis na linha d'água para poder deixar o olho assim bem marcado, deixar uma escurecida nos olhos. Essa máscara é uma máscara 3 em 1, ela define, dá alonga, dá volume. Então, dá, deixa o olhar bem poderoso. A gente tenta secar um pouquinho e faz aí a segunda camada. Já na parte de baixo, eu vou usar essa máscara que ela tem um aplicador assim fininho e super facilita na hora de aplicar. Bom, contorno não podia faltar. Essa paleta é maravilhosa, eu adoro. Vou usar essa cor para fazer o contorno do rosto. Então ela tem uma pigmentação que eu gosto, que fica na medida certa, no tom do meu rosto. Gosto bastante. Vou agora usar o blush né, na sua função. E vou usar as duas cores, tá? Vou fazer uma média. Como eu gosto daquilo assim bem suave, eu assopro para não ficar forte. E o iluminador da mesma palheta eu vou agora aplicar só dando batidinhas, tá? Nada de esfregar, porque senão a gente pode correr o risco de levantar a pele e não é esse o objetivo, então a gente passa o iluminador e finalizo com o batom, então o batom a gente começa aqui ó, desenhando o centro da boca e depois a gente prolonga para os cantos, para deixar assim ó, tudo bem definido no desenho do nosso, dos nossos lábios e aplicação feita, agora tem que passar o fixador de maquiagem, é ele que vai segurar essa pele e vai deixar tudo no lugar. E pronto, maquiagem feita, pelezinhas escondidas, nada aparecendo E olha, a gente já pode sair linda e faceira. Todos os produtos que eu utilizei nessa maquiagem estão relacionados no blog. E o link está aqui em cima, nos cards. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do tutorial de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui e de se inscrever no canal. Simples, basta clicar no botão vermelho que tá escrito inscrever-se logo abaixo desse vídeo. Então é isso, grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!